Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E entardecendo, as sombras se acentuavam no horizonte plúmbio da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e, pelo trajeto, arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendíssimo padre, o desejo de investigar por menores de um assunto que tão bem soube os meus sentimentos de cristão e a minha preocupação de aprendiz. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, filiando-nos à legião patrocinada por sua venerável mãe? Respondeu prontamente, manteremos técnicos nesta torre com o mistério exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliados com o um emprego infalível dos aparelhos que acabaste de entrever. Tem eles, cada um, demarcadas as regiões que deverão sondar. Por sua vez, antigos opressores regenerados sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos, tocados pelo arrependimento, vêm, voluntariamente, indicar localidades do invisível ou da terra, do seu conhecimento, onde são aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Verificados exatos, esses locais serão visitados e saneados. Geralmente, porém, os avisos e as ordens vêm de mais alto, de lá onde paira a assistência magnânima da piedosa mãe da humanidade, a governadora de nossa legião. Se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardiã, Poderá o guardião da falange ou da legião a que pertencerem impetrar o seu favor em prol dos transviados, seu amoroso concurso para o alvo a ser colimado, porquanto existe fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrenas. Outro sim... Por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Se, portanto, um suicida não deixa na terra alguém que se apiede de sua imensa desgraça, concedendo-lhe brandas e carinhosas expressões de caridade por meio da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Afeições remotas, antigos amigos, temporariamente esquecidos graças à encarnação, Seres queridos que o acompanharam em peregrinações pregressas na terra, seu tutelar, o amoroso guardião que lhe conhece todos os passos, como seus menores pensamentos, assisti lo com os veros testemunhos do amor fraterno, que cultivam a inspiração do amor de Deus. Se é dirigida a Maria a súplica, Imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais, por estes distribuídas aos vários postos e institutos de socorro e asilo aos suicidas mantidos pela legião, indicam aos servidores o momento das atividades relativas ao novo sofredor, seu nome, sua nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero de suicídio escolhido. Com tais informes, se, por exemplo, o indivíduo em questão encontra-se em região pertencente ao raio de nossas ações, a busca será feita pelos servos da vigilância, conforme ficou dito. Onde quer que se encontre, será localizado a despeito de quaisquer sacrifícios. Geralmente, se não foi arrebatado da situação normal ao caso pelas hordas perversas e obsessoras que o assediavam desde antes, o trabalho será fácil. Se, no entanto, a tarefa, por muito espinhosa e árdua, carecer do concurso de outros elementos de nossa mesma legião ou estranhos a ela, temos o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendidos. A casos, como ficou esclarecido, em que nos vemos na necessidade de apelar até para o concurso de elementos inferiores, isto é, o auxílio de falanges que nos ficam abaixo em moral e esclarecimentos. No entanto, se a outro eminente espírito for dirigida a súplica, será esta encaminhada a Maria e seguir-se-ão as mesmas providências, pois, como vimos afirmando, é Maria a sublime acolhedora dos réprobos que se arrojaram aos temerosos abismos da morte voluntária. Tudo isso, porém, não quererá certamente dizer que nossa excelsa diretora precisará esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja, a fim de tomar suas caridosas providências. Ao contrário... Estas foram perenemente tomadas com a manutenção dos postos de observação e socorro especiais para suicidas. Com os não especializados, mas que igualmente os acolherão em ocasião oportuna, disseminados por toda parte, no invisível como na Terra e com os próprios dispositivos da lei de amor e fraternidade, que manda pratiquemos todo o bem possível, fazendo ao próximo o que desejaríamos que ele nos fizesse, lei que no invisível esclarecido é amorosa e rigorosamente observada. De qualquer forma, porém, a prece, como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrosanto veículo que carreia, em qualquer tempo, inestimáveis consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do mártir requer, constituindo, por isso mesmo, erro calamitoso, a negativa, por parte das criaturas terrenas, desse ato de solidariedade, interesse e beneficência, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação, por irremediável a desgraçada situação dos suicidas. A prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faça voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Como tem despercebido por esta pálida amostra, nosso labor é voltoso e intenso. Se as criaturas que atentam contra o sagrado patrimônio da existência corporal, pelo Todo-Poderoso concedido à alma culpada como em seja o bendito e nobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sofrimentos e dos sacrifícios que por elas arrostamos, é certo que se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão, quando não por amor ou compaixão de si mesmas, ao menos em consideração e respeito a nós outros, seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos prélios exaustivos, tantos dissabores suportamos,